Here it comes. Boom Shakalaka. E aí, galera, tudo bom? Um vídeo um pouco diferente aqui no Boom Shakalaka hoje. Eu estou aqui numa praça perto da minha casa. Eu estava de máscara, acabei de tirar para poder falar direito e o som não ficar. O que que é o vídeo de hoje? Eu estou fazendo um vídeo para analisar os meus palpites para a primeira rodada dos playoffs que já se encerrou. Se encerrou ontem com o jogo entre Rockets e Thunder. E aí vocês falam, mas Vavo, tu não fez um vídeo de palpites nessa temporada, um vídeo de primeira rodada, de palpites de primeira rodada, que nem tu costuma fazer. Sim, nesse ano eu não fiz, porque o intervalo foi muito pequeno entre a definição das colocações em cada conferência e o início da primeira rodada, e nesse dia eu estava ocupado e não consegui gravar. Porém, no Big Shot Pod, que é o podcast que eu faço com o Gui, com o Marcel, meus amigos, lá eu dei os meus palpites e eu vou comentá-los aqui. Vou começar pelas séries que eu acertei. Eu acertei três séries em cheio. Rockets e Thunder, Mavericks e Clippers e Bucks e Magic. Agora falando uma por uma. Rockets e Thunder. Foi talvez a melhor série desses playoffs. Três jogos que o Rockets tinha ganhado quase por um blowout e três jogos disputados, vencidos pelo Thunder. Um jogo sete disputado, parecia que o Thunder ia vencer. Tudo indicava, né? O Thunder é o time que melhor fecha os jogos, o time mais clutch. Os números comprovam que nessa temporada eles foram. Porém, foram os Rockets que venceram. Uma boa partida de Jerry Gordon, de Robert Covington, não tão boa ofensivamente, de James Harden, mas ele foi muito bem na defesa, principalmente no toco decisivo, naquele que seria o arremesso da vitória do Lugans Dort. Eu falei que ia ser 4x3 porque eu imaginava uma série bem equilibrada e foi, não só baseado nos confrontos entre os times na temporada regular, mas pelo desempenho deles na bolha e também pela campanha dos dois times na temporada, que foi exatamente igual, né? O Rockets só ficou em quarto pelo, pelos critérios de desempate. E o curioso dessa série é que todos os times que jogaram em casa venceram, foi 4x3 com 4 vitórias em casa do Rockets. A gente sabe que na bolha não tem casa e não tem fora, mas tinha um mandante e tinha um visitante, e todos os mandantes venceram. Acertei essa série. A outra que eu acertei foi Clippers e Mavericks, 4x2, eu imaginava algo parecido com o que foi mesmo, Luka Doncic foi muito bem, foi o cara que fez o Mavericks ter duas vitórias. O time acabou sendo prejudicado não só pela expulsão do Porzingis lá no, no início da série, que era um jogo que estava equilibrado e deixou de ser equilibrado depois que o Porzingis saiu, mas também por ele ter se machucado e não ter jogado a partir do, do jogo 4, não há Cristo que resolva, né, aí não houve Luka Doncic que resolvesse, o Kawhi botou a bola embaixo do braço, teve média de mais de 32 pontos na série, o Paul George teve alguns jogos bem ruins, mas o primeiro e os últimos foram bons, e a gente fica no aguardo aí de Williams e Montrose Harrell que chegaram atrasados na bolha, não tiveram um impacto tão grande nessa série, mas também nem precisou, então a gente fica no aguardo deles na próxima série, uma vitória Uh, não teve extremas dificuldades, o Clippers teve um jogo que foi 154 a 111, terceira maior pontuação na história dos playoffs, 154 pontos sem prorrogação. O Clippers venceu bem, é um time tecnicamente melhor, e o Dallas a gente espera a partir, talvez não dessa, mas da outra temporada, um time já para disputar títulos, que eles vão ter espaço para contratar um, um free agent melhor, talvez, no futuro, e eles já têm o Luka Doncic e o por Porzingis. E a outra série que eu que tem foi Orlando Magic e Milwaukee Bucks. Eu tinha certeza que o Magic ia vencer o primeiro jogo. Eu falei no podcast que ia ser um Dushbag Sweep. O Dushbag Sweep é aquela varrida, a varrida do fim da puta, a varrida do Sacana, que deixa o time pior ganhar o primeiro jogo, depois eles vão lá e vencem os outros quatro. Eu falei que ia acontecer isso e aconteceu. É uma vitória muito boa do Magic no primeiro jogo, dominando o jogo do início até o fim, depois a, a, a técnica melhor Uh, os jogadores melhores do, do Milwaukee Bucks prevale prevaleceram e o time fechou a série em 4x1. Então essas três são as séries que eu acertei exatamente. Agora as séries que eu errei por um. As outras duas do Oeste, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers. Eu, achei que o eu falei que a série ia ser, no podcast eu falei, eu palpitaria 4x1, mas vou palpitar 4x2, porque eu confio muito em respeito à a, a, a fase de Damian Lillard. Eu dei duas vitórias aos Blazers em respeito à fase do Damian Lillard eles conseguiram uma vitória. Foi ali no embalo, o primeiro jogo, né, no embalo daquela sequência de vitórias ali, do, do final da bolha e no, no play-in contra os Grizzlies, o Blazers venceu a primeira, mas é um time extremamente desfalcado e cansado, né. Não tô nem falando de Rodney Hood, de Trevor Ariza, que nem foi pra bolha, o Collins voltou e se machucou, o Nirkit voltando de lesão, Lillard deslocou o dedo, McCollum tava com problema na costela, ou seja, todo mundo tinha alguma coisa. E o Lakers já tava um pouco mais descansado, né, porque nem jogou com força, força total nessa bolha, a primeira colocação já estava garantida desde o início do Seating Games. Eu esperava um 4x2, eu botei 4x2, talvez eu esperasse um 4x1, eu falei 4x2, de jeito falado 4x1, enfim, errei por um. Outra série que eu errei por um, eu falei que o Nuggets ia vencer por 4x2 o Jazz, foi 4x3. Não vou dizer que não me surpreendeu, o Jazz ter aberto 3x1 na série, Mato o Nuggets nunca, nunca perdeu a, a, a vontade e a gana de vencer a série. É um time que veio de duas séries, 4 a 3, na temporada passada. Uma vitória em cima dos Spurs e uma derrota para os Blazers. É um time que já está começando a ficar calejado com playoffs, três jogos sete seguidos. E eles não se desmotivaram e seguiram fortes. Jamal Murray, espetacular. E o, o Jokic foi muito bem em praticamente todos os jogos, exceto naquele blowout lá do, do, do jogo 3, que ele foi péssimo. Pelo lado do, do Utah Jazz, Donovan Mitchell, sensacional, o jogo de 57 pontos, terceira melhor marca da história da NBA em playoffs. E agora as três varridas do leste, porque eu, não, eu nunca chuto varrida. varrida, varrida acontece muito pouco, é uma no máximo duas vezes por temporada, por isso que eu nunca chuto varrida. Foram três varridas, acho que eu errei por um, Celtics e Sixers, eu falei que ia ser 4x1, foi 4x0. Sixers vinha num momento muito ruim, não só na temporada, mas nos últimos jogos também, eu dei esse, esse jogo de brinde aí para eles, em respeito a, a, a a, a carreira de Owen Bede, de Tobias Harris, Ben Simmons eu não sabia que ia se machucar, o Al Horford, enfim, nenhum jogo eles conseguiram vencer, Boston Celtics vinha numa fase muito boa e acabou fechando até facilmente, vamos dizer assim, em 4x0, então eu errei por um, falei 4x1, foi 4x0. A, a outra que eu errei por um foi Toronto Raptors e Brooklyn Nets, eu achei que o Nets ia roubar um jogo, especificamente o primeiro, porque eles também vinham num embalo muito bom na bolha, para surpresa de muitas pessoas, né? um time completamente desfalcado, não só do Kevin Durant e do Kyrie Irving, mas também do Dean Weedy, do, do, do Torian Prince, do Wilson Chandler, enfim, eles tinham acho que seis ou sete desfalques, o, o, o Joe Harrison no meio da série, mas eu achava que eles iam roubar uma vitória, e o Toronto é aquele time que gosta de perder a primeira partida da série, por isso que eu achava que ia ser 4x1 com uma vitória dos Nets na primeira, mas não foi, os Nets não tiveram força, o time do, do, do Toronto Raptors, tecnicamente muito melhor, conseguiram varrer, fecharam a série em 4x0. Por fim, Miami Heat e Indiana Pacers. Eu apostei em 4 a 2 essa foi a que eu errei por dois jogos, a única que eu errei por dois. Talvez eu tenha confiado demais nesses bons jogos de, de, do, de, do TJ Warren, que veio muito bem na bolha. Ele veio muito bem no início da bolha, né? ele teve aquele jogo de 50, 50 pontos, no finalzinho da bolha ele nem jogou os últimos dois jogos do City Games, e nos playoffs ele não foi tão bem assim comparando a esse novo TJ Warren. Ele foi mais o TJ Warren da temporada regular. E aí a gente tem o Oladipo voltando de lesão, um sabones que não, não veio para a bolha, né? com uma lesão na uma facite plantar, e eu tive, e é uma lesão realmente muito aleatória, que tem dia que dói pra cacete, tem dia que parece que o cara pode correr uma maratona, eu consegui me recuperar, acredito que ele vai conseguir se recuperar também, inclusive, muito por ter esse, esse staff que eles têm, deve voltar com tudo na próxima temporada Sabonis, mas o Pacers também não foi páreo para Miami Heat, que é um time que tem muita profundidade, tem o melhor jogador de todos, que é o Jimmy Butler, tem muita profundidade com o Bama Debaio, com o Goran Dragic, que voltou com tudo ao time titular, depois de ter sido um sexto homem para o Kendrick Nunn, eles têm Duncan Robinson, que é um dos melhores arremessadores de três pontos da liga inteira, em um ano ele se tornou isso. Tyler Hero, vindo do banco, parece um veterano, é, não faz jus a idade dele, parece um cara muito mais experiente. Aí tem o Jake Crowder, que a gente nem lembra que está no time, porque são tantos jogadores. É, tem o, o, o André Godala, que, que entrou muito pouco. Talvez ele venha a ser mais útil, mais útil em outras séries, e nesse momento o Heat o já lidera a série por 2 a 0 em cima do Milwaukee Bucks. Foi uma varrida até com certa facilidade também do Miami Heat. É isso, esses foram meus palpites. Não teve um palpite pré da, da, da primeira rodada, mas teve um palpite no podcast e está tendo um vídeo pós. Valeu todo mundo que assistiu, esse foi meu vídeo. Querem meus palpites agora da, da, da semifinais de conferência? A questão é que eu já sei que dois times vencem por 2x0. Boston vence 2x0 o Toronto nesse momento. Eu chuto 4x2 pro Boston, mas eu tinha chutado 4x3 pro Raptors antes da série começar. E o Hit já vence, surpreendentemente, o Bucks. Considerando que já tá x 0 eu vou ficar com o Hits, né? Eu vou ficar com o Hits em 6 também, 4x2, mas o meu palpite inicial tinha sido 4x2 para o Bucks. E no Oeste, nenhuma das duas começou. Então eu vou apostar 4x2 pro Clippers em cima do Nuggets. Tá mais com um cara de 4x1 do que de 4x3, mas eu vou ficar com 4x2. E Rockets e Lakers é uma série completamente aleatória, pode dar varrida para um lado, pode dar varrida para o outro, não surpreenderia. Mas eu vou ficar, olha, eu sou bom em ter um feeling da série, infelizmente, eu que sou torcedor dos Rockets, eu tô com um feeling que vai dar Lakers. Mas se tivesse que apostar um, um, um resultado da série, cara, eu vou ficar vai ser muito equilibrada. Eu vou ficar com 4 a 3 para os Lakers, vou ficar com o jogo 7. Valeu então, quem assistiu esse vídeo, um grande abraço, vídeos na tela, até o próximo vídeo de terça-feira aqui no Butchacalaca. Um grande abraço!